Dê mais amor, galera, do que você recebe, beleza? Acho que eu vou topar reto, mano. Oi. Que é isso aí, mano? Mais um querendo comer meu cu, galera. Que é isso aí, galera? Que é isso aí, Nico? Nossa, mano, eu jurei que esse cara ia me matar. Pera aí, tô chegando aqui. Se zebolinha bolinha pulando em nós, tô ligado. Bagulho doido, olha lá o Vieno. Calma aí. Beleza. A gente não luta isso aqui no talento não, mano. Eu quero muito lutar isso ainda. Tuna logo, Zé. Aí eu chego. Boa. Mano, será que eu consigo voltar de... Mano, pô, esqueci o nome do item, galera. Se, será que eu consigo voltar de... Tá que pariu, mano. Dente de Nashor, mano. Será que eu consigo voltar de dente de Nashor à vista, mano? Ou melhor, não. Lembrando que um eco esnobalado, assim, mano, ele faz o que ele quiser na partida, mano. Legit, o que nós quiser fazer, que nós faz, mano. Hello, Kansas. Eco better than Fiddle. Golden, of course, boy. É... Fiddle... Como é que eu vou falar pro Golden agora, hein, mano? Pera aí, Golden. Aguanta, Golden, aguanta. Ai, quase Golden! É, Golden, if responde your questions. Yes, yes, of course. Echo is done better if Fiddle, but Fiddle ultimate in five people is so great too, né? But it's hard Intensivo to take, né? P... Valeu, biscoito do João, mano. Obrigado pelo seu sub com a gente também. Seja bem-vindo, meu lindo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Caralho, velho, esses caras tá me bordendo Mano, acho que esse jogo aqui é um clássico jogo pra tab ninja, né, galera Agora que eu fui parar pra observar, ó Tá, vou fazer um build path meio estranho aqui, mano Vou comprar vida com armadura, velho <coughs> Acho que dano eu já tenho bastante, tá ligado? Tacar alto o bot, torcer pro meu top ficar vivo E ensinando é isso, ainda. A situação do meu... Do meu top laner, mano Morri Se cara tiver último morri o meu top tá três níveis atrás, galera. Três níveis atrás, mano. O que, que tá acontecendo com o guerreiro, mano? Pelo amor de Deus, três níveis atrás, mano. Caramba, velho. Beleza, demo um daninho legal. Gostaria de não que esse arauto. alto. tô sem ultimate. É muito arriscado eu querer ficar aqui. Zé é bolinha, tô te vendo. bem errado isso que eu fiz viu galera, consigo reconhecer um erro meu aqui, muito grande que eu cometi Mas, Mas foda-se, peguei o dragão, acabeci, tá ligado? Foda-se, matar esse cara aqui agora e pegar dragão é uma benção Boa Carminha Boa, boa, boa, arrancou o flash dele Tem mais outro W aí pra nós? Caramba, a Carminha que solou o cara, mano. Caramba, a Carminha queria muito matar ele, hein, velho. Calma, Carminha, dessa vez eu te ajudo. Caramba, tô, tô mal, tô me sentindo mal gostoso aqui por dentro Caramba Mano, ainda bem que a Camille não me focou, velho Porque se a Camille me foca, aí eu, tenho que, eu ia ter que ter lutado cedo Se eu ulto cedo ali, ia dar uma merda da porra Vamos ver se dá tempo de fazer isso aqui Daqui a pouquinho tem dragão Por enquanto, todos os objetivos é nosso, hein, mano. Chegando aí, galera Não não, não, não, não, não, não, não, mano. Tinha que ter apertado R, família. Tá bom, pelo menos. Dois por um. Pô, mano, e assistia tinha outro, ainda. Tinha que ter véio. apertado R, velho. Tá, merda. Mas pelo menos foi, foi bom. Acho que o time cobra ali. Não, hum, acho que eu tinha que estar tá indo reto na treta ali, hein, mano. Calma que eu chego. Não vem, Camille. Não vem, mano. Vai ficar feião pra tu na foto. Eita, pode vir sim, na real. Ó, eu tenho que conseguir chegar nele. Ah. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Rapaz, nós foi flexível ali, hein, mano. Meu amigo. Vai no zigão, vai no zigão. Hum, ai, pai, para. Mano, é, é, é isso, velho. É eco quando pega vantagem no começo do jogo, mano. Não tem o que fazer, mano. O eco pegou vantagem no começo, mano. Ele faz. Mano, ele vai arregaçar a partida, velho. Tipo, eu fechei esse dente de Nashor cedo, mano. Fechei de dente de Nashor cedo. Acabou, velho. Não tem segredo, velho. Nice. Será que nós continua, mano? Era? Vem, filho da puta, caralho ele aqui, família Aê, ó Pô, os doidão lá tá me caçando, tá me caçando Os caras tá me caçando, né, mano Tamo perto de bater a meta dos 100 mil inscritos aí, mano Quem quiser se inscrever, se tá se à vontade, mano Tamo perto Volta aqui, doidão Batei na volta Toma, na Paíbarão ou eu vou no Zebolinha? Hummm, Zebolinha! Te vi aqui, hein, Zebolinha? Te vi aí, paizão. Aí apertar as zonas, não consegui, mano o Scavenge tá doidinho também, em busca da grandona, mano. Pode cala cá, pode paisão, poca Pode sem medo. Uh, nice flash, Scavenge gameplay. Ah, não, não vai nem sair na foto pro GG, mano. Ó, o Jax agora já ficou forte. Boa ult do EZ, usou umas zonas pra comemorar. Scavenge nasceu, o EZ tá 1v2. Vai nascer o Jax, se quiser dar uma ajuda neles ali. Jax, se for é o momento de pular, é agora. Beleza, Na destinação, lançou um flashzinho esquisito que funcionou. Pode ir pra cima do Yasuo. Beleza. Tô chegando, hein, Yasuo. Sua rota de fuga tá acabando, paizão. Toma. GG. Vambora. Jogão, jogão, jogão. Bem jogado, hein, galera? Bem jogado. Mais 50 zonas. Toma. Não, man. Um sucesso, né? Um sucesso. All my savings big for the cause.